Ó, saindo a rádio, o Neto, o Sidney ao fundo, parabéns ao VAR, hein? O VAR, não chamar o árbitro, para mim, da falta que o Gustavo Gomes fez, em cima do Bernardo, que eu acho que é o zagueiro da equipe de Tuano, fez a carga, subiu, fez a carga, cabeceou, a bola voltou, chutou, sobrou para o Murilo, gol. Não chamou, chamou a responsabilidade, mas aí o gambazinha aqui falando, o corinthiano falando, meu Deus, fora não expulsou o Abel Ferreira, que xingou o auxiliar, que foi uma coisa impressionante, aí o auxiliar dele é expulso, não expulsa ele, sabe por que ele não expulsa? Vai tirar o homem da final, e parabéns ao Palmeiras, que ganhou o jogo de 1 a 0, num jogo horrível, jogo fraco, jogo feio, mas foi para a final. Não sei se vai ser contra o Água Santa ou com o Bragantino. Eu, falando falar a verdade, estou torcendo para o Água Santa. Mas, parabéns, hein? Não chamaram o VAR no lance daquele lá. Que bonito. Que bonito que é.